O que está? Olha, vivo! Filha da puta! O caixa, o caixa, é um Olá pessoal, bem vindos ao canal Stance Gameplay! Você quer me ir ao meu Badstown? Por amarela, estão a atrofiar da... Olha, não te distraias que eles de repente. Tens que baixar a arma quando for duelos. Agora vai aparecer um velhote, não mata, não Acho que é. Agora de repente aqui onde eu tenho a arma vai aparecer aqui um gajo. Para de é só um tiro na cabeça, pode fazer pontaria. É para a Uni, é para este cão, meu por amor de Deus. Estou a ver os estudos. para <-te. risos> Só um. Eu é que tenho 10 na cabeça. A sensação levanta. E é outro. Anda bem. Carregas já para baixo. Ah, é o Buddy Spencer. <risos> olha, posso carregar aqui. Estás a gastar balas, meu. Olha, posso carregar aqui. Carregas aí. Vamos para aqui. <risos> Ei, olha aqui, olha aqui. Espera, não dá. Agora que está a carregar. Espera, uh, como é que vamos? Gostaria não, pera. Uh... Ah, estou vendo aqui O salmo, o salmo. Lá em cima. Ali a janela. Fica aí na janela da direita. carregar -me. Não, não! Calma! carregar também Espera! É só quando eles mexerem que não pode matar ninguém se eles serem uma ameaça! Tu controla o que está em, uh, em frente ao bar em pé, que controlo os que estão assentados! Controla esse gajo! depois controla o que está lá em cima das escadas! Mesmo onde tens a arma? Tá mano! Espera! Ainda não acabou! Are fucking dead. Give me the kid, man! <risos> não mates, meu! Podes acabar com o jogo assim, meu! Dê-me o botão, não é? Diz. Está bem. Está bem, vamos lá. Ah, temos aqui, Dred. Chategane, metrilhadora. Está indo a então vamos lá. Onde é que eu estou? Aquilo já está, espera. O banco, o banco. Não podes disparar contra o gás quando ele aparecer. Deixas-o ir para baixo. Esse isso é o truque. Não, é este. Calma. Não, não. Ei mas alguém? Morning inside! Morning inside, ok. Vaza! Como é, Dread? Vou crer o que der. É. Não mates o que vem da janela, não mates, não mates, não mates. Não mates. Para. Oh yeah! Tá dando Espera, espera. Como é que é o melhor? É o office, calhar. Epá, vamos arrebentar com isto. Contra uma parte de baixo que eu vejo a parte de cima. É, me... here, man. Cuidado! Don't. Don't. You don't you stand stand stand bobô, bon, não vi esse meu, bobô bon, meu. é yeah! é Vamos, vamos, vamos. Eu só Vou criar o correio. Não tem nada para falar, fica calado, André. Aí vamos para o fim. Desculpa? Desculpa? Ah, temos que ter aqui um para baixo. Mas alguém? Só não me que o gajo estava vivo que é a barra não tinha morte. Foda-se o gajo ia salvar, tá, Dredd? Ui, ei, ei, ah. ei, não vimos, meu! É isto que tinha acabado. Opa! Oh, ei. Espera, espera, abaixa. Oh, Toma, right, right Anatola! Para na mesma, não vejo... Êêêê, tá vivo! Eeeepa, oh, porra! <risos> o cara tava vivo, meu. Opa! Calma! Ei. Tá vivo! Eu janela, tô... janela! Já tá morto! Pera, pera! Já foi! <risos> ei ai, controla em baixo, eu vejo em cima. Eu fui te ajudar, meu. Eu fui te ajudar mesmo assim os dois, agora ficas tu em cima. Olha que eles só mostram os olhos. Ei, este gajo matou ainda a bocado, Mel. Fica tu embaixo outra vez, Fónix. É girado. Vai, vai para cima. Ah, é estou em embaixo? Olha é... Freestyle. Opa, pera Espera, Toma, que joias. É, é. é para nem o vi, man. Isto tem tem que ser um embaixo e um e um em cima, man. Fica embaixo. Estou está meu, tiro eu. não rio não, não, não acabou Acabou não, não, não, não. não <risos> tem malas. <risos> Foi até descarregar tudo! Deja, Foi tec Jacob? E a Jacob? E a Jacob? Pera, pera, pera! Quem é o player 1? 300? Sou eu! Espera, um, pera! pera. Prospector, mine. Usamos de cima. É, melhor é me matar o gajo, não. O que é, o que, que é que a gente temos que fazer, man? Vamos parar para aquela merdinha. Estás a brincar, não percebi nada disto. Fala outra vez. Não, não, ele vai entender o bastido. Tá? No, no, no, ah também com uma caçadora também é close. You Mãe? Mãe? Mãe? Mãe? to mad dogs Ai a Mine é pá, é os objetos que disparem tudo. Não. Não, é, meu! Tem calma! Tem calma! É foda-se essa merda! <risos> eu sei que é que são meu, tem calma! Sabes é que cá são? Sim, tem calma! É merda, isto não é justo! Não é? Tem calma, deixa o nosso saber. O que aconteceu? Eu só disparei para o prato com estou. Tens que ouvir o prato, era o prato, né? meu. Não é nada ou é só lanterna. Não é nada, só é, a lanterno, primeiro, é só lanterna. É lanterna, é só lanterna. E agora temos que ir fazer esta merda. Espera, espera. Não teve hipótese, pessoal. E aí, já não merda lá. Miner. Vai lá tu, vai. Não chega, tem que ser mais merdas, meu. Pode Olha, o prato não pode deixar. disparar, meu? Mas é que eu estava te a ver parado. Isto é rápido. Tem de que... estar a ouvir o que o gajo está a dizer. Não achei para disparar. Mas são três ou quatro objetos. Pai, eu vou pôr o um som mais alto. Maina. Não. Eu disse o prato arrebenta a mina. Foi o que eu fiz ainda há bocado. Não, cá. eu já descobri dois. Descobri é tudo menos o prato. Agora a minha tática é disparar não isso. Não é, é isso o prato É isto. Isto. Pronto. É aquela madeira que não se pode disparar. É o um prato e a madeira. deixa disparar a lanterna, o corpo do lado do corpo. Tem é que mãos Tens que ver, Eu vou Passamos. nada! Pá, margem sul, Ainda a coisa não veio. Já está. vez! Ah, bacóca! You are E Map to the Eu nunca vi isto, man. Isto é void do Ah, temos que ir para o out, né? É o último, meu. O without estava no para a direita. Mapa. Olha, prepara-te. É, são boés, meu. Tu ficas num lado. O ecrã fica dividido. Ao meio, ficas dá. para lá. Não, tipo. Isto tem um caminho para ir. Não estás a entender? Eu estou a dizer: defenda Oi. a tua parte do ecrã. Defenda a tua parte do ecrã. Ei, é boé. Isto tem um caminho para ir. Tu tens que matar os gajos, certo? Isto tem é um caminho para ir. Então se não é o da direita, suba é abaixo, esquerda, da baixa É o de cima então. Se não é o da direita... Eles vão aparecer boia, né? Gira-te dando quando por serem em é porque não é o caminho. É aqui. Ai não me acredito. E agora? We survive, Dredd. É o da direita agora. Hey! Nós morremos sempre aqui, mano. É o único que nos mata, meu. É este é o último. Era, assim, mas... Era o debaixo, baixo. Achei! Era o caminho de baixo. Mas o debaixo nós já tínhamos ido, mesmo, Foi outro sítio já tínhamos estado a E a está a ficar mais Não mais lá. Pronto. Aí é Ria parte de trás, né? Entrado, é. Ei, Ei, de é? não é? Né? Eee! Filho da puta! Não Filho da puta mesmo! Aí! Olha a janela! Deixa é tudo Aeeeeee! É o gajo lá dentro que nós não vemos mesmo! Dispara para tudo! Quando aquela merda coisa. É. Vai, siga. que É. Espera, pera. É, tens de começar de novo. Não vai, não vai. Não tens de começar nada de novo. Disparem tudo. É! Eu já sei onde é que ele está, meu. É onde vem o tiro, é ali. Oh, pá. What, what, Como é que é possível? De onde é que veio a bala? meu, está aí, já sei. Onde é que está o gajo, meu? Já sei. Tá, estás vendo onde é que está a minha mira? Sim. Sim. O gajo está aí. O gajo vem Não é, meu? Não vistes ali. Isto é random, meu? Então vamos pelo front. Oh, pá, não, bora lá, lá bora lá. Nós estamos cá por isso. Abre bem os olhos. Não dá para ver nada, meu! <risos> é. Oh, vamos pela frente então. A cowboy. GO! Ah, caralho! Como é que isto é possível? Eu, te, eu tenho a certeza que eu matei o gás, mano. Então, desvorei para o gás. <risos> é. <risos> que vergonha! Ah, isso é uma <risos> <risos> Mais para baixo? Agora, foi. Agora é só com uma bala. <risos> ah, eu não, é Só com uma bala. franta Mas como é que o gajo nos mata aqui, meu? Não sei, não vi, meu. Por que é anda, meu? Para. Olha, fica-se! Oh, pá, mentira, meu! Tínhamos que destruir aquilo, Ana! É. Eu apanhei ali uma cena e foi, apanhei uma cena que eu vi, eu vi, eu vi! Dois pick -ups. Não é só o pick-up, os gajos começam a sair lá dentro e eu não tinha balas para todos. É aqui, aqui ó. o pick-up está aqui. Esparem tudo. Bom, está de eles cheiram todos a correr um lá de dentro, porquê? Ah, não sei. Então pela parte de trás o problema é o mesmo, se é que a gente morre. Tinha que disparar lá para qualquer coisa, se calhar, não é? Eu disparei aqui para este pebre. Oh. Depois disparei. Já está, agora o que é? O não pode fazer nada. Temos que fazer o pique ficar em e destruir a chaminé. É aqui um tiro. Aqui outro tiro. é Agora é uma é Agora quando a gente colar para cima, a gente fala para a falar baixo. Ih, já está. Ele já se motor Nós não podemos estar a carregar a arma ao mesmo tempo. Temos que disparar com mais calma. A vez de ser assim, é uma, outra, outra. Estás a ver? Não temos a disparar do mesmo gajo duas vezes. Já uhum. então sabemos como é que é até lá. Yeah. Espera. Oh! Os trambolhos, meu. Olha o não <risos> Ah, me gusta. Uma. I don't Estamos aqui a um gajo meu. É, meu fomos, bem bem, fomos nós que morremos. Não. Ah, matámos o óleo e um centro. Pai, sabia não. Foda-se, matámos o gordo. Matamos o óleo, foda-se. Tem que cortar essa parte no teu palco. Sai, meus não Vai, vai, vai, vai, vai, sair, vai, sair, vai, vai, vai, vai, vai, vai, medo dog. passamos mel <risos> oi oi oi <risos> eu estou uma cadeira desastre epa eu tava lá meu destrói o eu extrai a cabeça do boi porque ele ficou mais, mais alto. É pá, não me acordei. É pá, enganei! Hesitei meu! Hesitei meu! Hesitei meu! Só que este é uma bala. Olha aí! Epa. Epa. Epa, o Ficas nas de baixo, eu fico nas de cima. Ficas aí nas nas de baixo. Não é rápida, ah? Eu também. Não é possível. É muito rápido mesmo. Tem que ser uma cena tipo assim, estás a ver? É, meu. Espera aí. Vou chamar a turinada. Eu vou deixar a porta. Tem que ser assim. Tens que eu abaixar, né? Mata! Ei, ei, ei, está vivo! Filha da puta! O gajo! O gajo é um doses! Ai caralho! Como é que eu vou morrer, meu! Que <risos> <Essa> é, meu, <risos> essa é mentira, meu! Parar para a mão dele, se calhar! cabeça, meu! Deixa que eu sacar, mas não vou! É, eu tenho na cabeça, meu! Aí eu tenho duas gíngens na cabeça, é mentira, meu. Isto é mentira, meu. Isto é mentira, meu. Oh pá! Oh, estas estão merdas, meu. Toma, tiga! Nama! Chupa! <risos> E Toma é aí lá! É na arma! Cabeça! É na arma! É na arma! É nas armas! Quando ele tira a arma, faz na, na mão quando ele tira a arma também. Baixa, baixa! É nas armas! Estas disparando nas mãos dele! Tá, tá, tá, Não, não morre, meu. É quando vai tirar a é Então ser... é dar-lhe na cabeça e depois dele dar os 50 pontos e não sei o que é que damos nas mãos. É isso, é, meu. Vai <risos> baixa baixa baixa vai à mão que <risos> eu vou à cabeça. Ah, mentira, ah, meu. Anda mentiroso, meu. A não sei É, ah, vou ah, ah. é, de tu! tá Ai, cara, a é muito forte! Opa, é <risos> este, é meu! Gente. É o Bino! <risos> é o Bino, O Bino tem. Ah, é o metrô vem pra É na cabeça! Não, não sei, não não não Espera, Olha que homem que está só essa <risos> É agora! Tá. <laughs> tá. <laughs> Vai te aparecer aqui um gajo espalha te só um tiro na cabeça Podes fazer pontaria É para a UNI, é para a uni. Olha aqui, olha aqui. Pera, pera, pera, pera. Olha aqui, olha aqui. Ai não dá. Agora que me está a carregar.